Eu sou ex-dependente química, é, egressa do sistema prisional, usei drogas por mais de 20 anos, morei na rua quase os 20, fui presa 12 vezes, cumpri mais ou menos 9 anos no total e encontrei dentro do empreendedorismo a porta de saída é, e um recomeço de uma nova vida. O depoimento é de uma mulher que hoje sorri para a vida. A confeiteira Desirre Mendes, como Luísa Brunet, carrega o título de embaixadora do programa Mil Mulheres do Sebrae São Paulo, que ajuda mulher em situação vulnerável. A instituição, hoje, é tudo na vida dela. Eu costumo dizer que o Sebrae é minha casa, né? Seis anos que eu empreendo e é, eu me, formar, me formalizei lá através deles e assim... Eles me amparam em tudo, né? Sebrae é minha casa, é. O uh, que, que eu vou dizer pra você? É meu alicerce.